Olá, igreja! Hoje é segunda-feira e, como em toda segunda-feira, hoje é dia de estudo da palavra. Eu sei que a maioria dos irmãos não me conhece, mas eu sou a Mariá e, junto do meu marido Israel, a gente faz parte de outro ministério. Mas sempre que a gente pode, a gente fica muito alegre e está aqui com essa família, porque as pessoas que fazem parte desse ministério são um verdadeiro presente que eu e meu marido ganhamos de Deus. A gente tem um carinho muito especial por essas pessoas, porque a gente reconhece o Senhor tendo tendo colocado elas nas nossas vidas. Então, hoje não podia ser muito diferente. Eu estou muito feliz e grata por poder participar do estudo. Então, vamos orar e entrar na palavra. Pai, obrigada, Senhor, por cada vida que o Senhor separou para estar aqui com a gente hoje. Eu conto com o Teu Espírito Santo, para me ensinar a falar como devo. E o mesmo Espírito Santo que está aqui comigo esteja presente e com cada pessoa para que os ouvidos e os corações estejam inclinados para Ti, Pai, para que possam ouvir aquilo que o Senhor quer falar. Eu já Te agradeço, Pai, porque eu sei que o Senhor está alargando a nossa fé, porque eu confio na Tua Palavra. E ela diz que a nossa fé vem pelo ouvir e o ouvir da Tua Palavra. Em nome de Jesus, eu Te agradeço. Amém. Irmãos, eu gostaria de compartilhar rapidamente algo que aconteceu na semana passada, porque isso que aconteceu é a motivação para o assunto que eu quero falar. Quarta-feira da semana passada, eu passei por uma entrevista com uma psicóloga. E foi a primeira vez que eu tive contato com ela, e isso aconteceu porque eu e mais algumas pessoas, a gente está participando de um processo onde ela vai nos ajudar a entender o papel de cada uma dessas pessoas dentro, dentro disso que a gente está organizando. E eu não sabia exatamente sobre o, que ela, sobre o que ela iria falar comigo, mas eu imaginei que era sobre mim, porque era o nosso primeiro encontro, e ela precisa conhecer as pessoas para alinhar essas relações. Mas o que eu não esperava é que ela iria querer saber muito mais sobre quem eu fui do que sobre quem eu sou. Ela perguntou muito sobre a minha infância, a minha adolescência. E a verdade é que eu passei muito tempo sem tentar me entender. Eu só era como eu era. E para mim, que não nasci cristã, que conheci Jesus depois da vida adulta, são duas pessoas bem distintas, principalmente na minha forma de ver a mim, aos outros, e nas situações ao meu redor. Mas o que mais me marcou foi uma pergunta que ela me fez quase no final. Qual fase da tua vida foi a mais difícil e por quê? Eu achei que essa era uma pergunta que ia demorar para responder, mas eu prontamente disse para ela. Quando eu fui tão tímida e tão insegura, que isso me atrapalhava, me fazia buscar sempre aprovação. E, na verdade, essa insegurança eu atribuía a mim mesma, uma característica minha, e não à falta de um conhecimento a respeito de mim mesma. E aí ela me perguntou se hoje isso ainda me impedia de fazer coisas que eu queria ou entendia que eu deveria fazer. E foi nesse momento que eu acho que eu respirei aliviada, porque finalmente eu ia poder falar para ela sobre como eu me sinto hoje, como eu sou, e não de uma pessoa que eu já não sinto mais que eu sou. E eu disse para ela, não, isso já passou. E na minha cabeça eu estava dizendo, claro que não. Agora eu sei quem eu sou. Eu sei que eu sou amada, eu sei que eu sou aceita, suprida, eu sei que eu sou filha de Deus. Mas claro, eu estava repetindo isso na minha cabeça, eu não disse isso para ela. E sabe? Saber disso, dessa verdade, pensar sobre isso traz muito conforto e alegria para a gente. Mas será que a gente sempre vive a partir disso? Ou a gente sabe, repete para nós mesmos, mas volta e meia esquece quem Deus diz que nós somos? Por isso, hoje, eu queria que a gente usasse esse tempo, na presença do Pai, para falar sobre você e eu, a nossa identidade. Tem coisas que nos parecem óbvias e básicas. E às vezes elas são. Mas eu aprendi uma coisa com o meu marido e eu levo para minha vida sobre as coisas óbvias. Elas precisam ser ditas. E sobre as coisas básicas, são elas que nos remetem sempre de volta ao primeiro amor. Sempre vale a pena relembrar. Aquele primeiro amor que a palavra diz a gente não abandonar. A confiança a nossa identidade é básico, mas também é base para vivermos tudo que a palavra nos promete que vamos viver como filhos de Deus. E ela é atacada sempre e desde sempre. Nós vamos abrir em Gênesis 3, 5. A serpente diz a Eva. Na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus. Sabe, Deus já havia dito que eles foram feitos a sua imagem e semelhança. Se a mulher estivesse firme na sua identidade que Deus já tinha revelado, a mentira não seria uma tentação. entre outras, existem duas coisas que influenciam como nós nos enxergamos, a base e a expectativa. A base é o ponto de partida, é o início. É algo firme e constante, que não deixa com que o que está acontecendo ao nosso redor mude aquilo que a nossa base garante que nós somos. Para nós, essa base é a palavra. E se a base é o ponto de partida, a expectativa é o destino. Não ter expectativa em quem estamos nos tornando faz com que qualquer coisa sirva. Para nós, a expectativa é Jesus. Sem base e sem expectativa, a gente dá espaço para mentiras e ou verdades distorcidas a respeito de nós e de Deus. A Bíblia é recheada de exemplos do que todos nós somos para Deus. E eu vou citar apenas dois. Em Mateus 3,17, e isso é Deus falando sobre Jesus, Deus diz o seguinte, e uma voz do céu disse, este é meu filho amado, de quem me agrado. Aqui, Jesus ainda não tinha feito nada. Jesus não tinha curado, Jesus não tinha pregado a palavra, não tinha inaugurado o reino. E mesmo assim, Deus já estava firmando ele nessa base. É como se Deus dissesse, Jesus, para tudo que você vai fazer, você precisa partir dessa certeza que você é amado, você não precisa conquistar amor, você não precisa conquistar aprovação fora de mim. E lá em João 15,9 diz, como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Isso é Jesus falando sobre a gente. Então essa é uma verdade transferida para mim e para você. Há prazer do Pai em quem nós somos e o meu desejo é que a gente enxergue o que Ele enxerga a nosso respeito." A nossa visão é completamente limitada em relação ao que é eterno, até mesmo sobre nosso, a nosso próprio respeito. Tem um salmo que eu gosto de lembrar quando as circunstâncias me fazem pensar que eu sou diferente daquilo que a palavra de Deus me diz que eu sou. E eu lembro de salmo 139, 1 e 7. E aí eu junto os dois e ele fica, tu me sondas e me conheces. Como são preciosos para mim os teus pensamentos. E aí eu oro ao Pai pedindo, Pai, Substitui aquilo que não é Teu por aquilo que Tu pensa ao meu respeito. Como o Senhor me enxerga agora? A segunda coisa que eu gostaria de trazer está no Salmo 139, 4. Perdão, Salmo 139, 14, que diz. Eu te louvarei, pois fui formado de modo Tão admirável e maravilhoso. Tuas obras são maravilhosas e eu tenho plena certeza disso. Está falando da gente. Quem somos nós, se não obras do Senhor, que o salmista está dizendo que são maravilhosas? Nós temos tanta facilidade em admirar a criação do Senhor. Eu não sei você, mas eu e muitas pessoas amam assistir como o céu fica no pôr do sol. Eu olho para aquilo e penso nas obras das mãos do Senhor. E lá na minha casa e do Israel, a gente às vezes gosta de ir para a rua no final do dia, porque a nossa casa é num lugar um pouco mais alto e tem uma vista muito linda do sol. E no final do dia, vários passarinhos começam a voar do lugar onde eles ficam durante o dia para onde eles vão passar a noite. E é lindo de ver, e eu fico admirada com as coisas que o Senhor faz. Mas... Nós temos facilidade de admirar todas essas coisas, mas tão frequentemente excluímos a nós mesmos das coisas maravilhosas e admiráveis que o Senhor fez. E aprendermos a nos colocar como parte do que o Senhor fez, e sendo isso como muito bom, não tem nada a ver com soberba ou orgulho. O Senhor quer que a gente saiba admirar a criação. E Ele fez, eu e você. O Senhor não quer que a gente se tolere. Ele quer que a gente se ame. E isso é parte do que Jesus chamou de o um maior mandamento. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e todas as tuas forças. E o seguinte é, amarás teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, vai ser muito difícil a gente admirar o que o Senhor fez no outro se a gente não admirar o que ele fez em nós. É um mandamento. Você primeiro precisa reconhecer Deus em você para amar Deus no outro. É um mandamento. A gente tem que cumprir. Mas, quando se trata de olharmos para nós mesmos, nós somos críticos demais. Queremos ser perfeitos e não aperfeiçoados. Estamos de olho no produto final e não no processo. E às vezes, nós só conseguimos nos enxergar como sendo admiráveis e maravilhosos, como a palavra já diz que nós somos, quando somos notados ou aprovados pelos outros. E esse anseio por ser visto não é acaso. Deus diz, brilhe a vossa luz diante dos homens. O Senhor quer que sejamos vistos. E se a gente buscar, ser visto pelos olhos certos o próprio Deus colocará luz em nós e nos fará brilhar em lugares estratégicos onde existem pessoas que precisam saber que são amadas que carecem desse amor que também estão à procura de quem elas são e se existem anseios que Deus colocou em nós a palavra também diz em Salmo 104, 24. A palavra diz: Ó oh, Senhor, que variedade há nas tuas obras. Fizeste todas com sabedoria, a terra está cheia das tuas riquezas. Irmãos, o Senhor nos fez com anseios e Ele nos fez diferentes uns dos outros, com particularidades. A palavra diz a variedade na criação do Senhor. E Ele fez isso para que nós pudéssemos carregar a sua multiforme graça e encher a terra das suas riquezas. A palavra particularidades em si já nos remete a algo íntimo. E por isso, é diferente da gente entender aquilo que a palavra diz a nosso respeito como coletivo, sabe, como criação e como filhos de Deus. Isso é o que todos somos. Mas a, a, as palavras sobre sermos filhos amados e feitos de forma maravilhosa se aplica a todos nós. E aqui, para conhecermos as nossas particularidades, aquilo que o Senhor colocou em nós que é só nosso, é aqui que entra o relacionamento. E se tem uma coisa que a gente não pode esquecer sobre o nosso relacionamento com Deus é sinceridade. O nosso assunto aqui é identidade. E se queremos que Deus nos mostre o que Ele enxerga a nosso respeito, a gente precisa ser sincero em dizer para Ele a forma, com, com, a forma que a gente se enxerga agora. A gente não precisa maquiar nossas palavras para Deus para aparentarmos ser algo que ainda não somos. Ele nos sonda e nos conhece. Deus não vai transformar aquilo que nós idealizamos. Ele vai transformar aquilo que nós somos, o nosso real. Olha rapidamente para Pedro. Eu não vou abrir. E aqui eu quero falar das verdades distorcidas. Então, a gente vai olhar para Pedro e o quão impulsivo Pedro era. Quando os soldados vieram buscar Jesus para ser crucificado, Pedro não pensou duas vezes em pular na frente de Jesus e passar a espada na orelha do soldado. Jesus mandou ele recolher a espada, curou o servo do sumo sacerdote. Mais adiante, a gente vê Pedro no dia de Pentecostes, onde ele estava alinhado com a vontade de Deus através do Espírito Santo na vida dele. O seu impulso agora vinha do Espírito Santo, não pelo seu próprio sentimento de justiça, talvez, não, como ele agiu querendo defender Jesus daquele soldado, proteger Jesus. Talvez você saiba pouquíssimo sobre a sua identidade em Cristo. Ou muito, não importa, porque a palavra diz conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Esse é um processo para sempre e para todos. Mas eu gostaria de deixar aqui alguns versículos que podem nos ajudar e nos incentivar uh, a buscar pela primeira vez ou um pouco mais essa intimidade com, com o Senhor, ter a confiança para fazer isso. Então eu vou ler rapidamente e se você quiser depois, pode ler em casa, com calma, conversando com Deus, sobre aquilo que a palavra dEle está dizendo. Em Provérbios 3, 5 a 6, a palavra nos diz o seguinte, Confia no Senhor de todo o coração. E não no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Pega a Bíblia, lê e marca tudo que diz sobre quem nós somos. Nós filhos, nós criação. Sabe? Aquilo que todos nós somos para Deus. Fala com o Pai sobre eles. Pergunta. Diz que você não se sente da forma que o Senhor diz que você é. Seja sincero pede para Ele alinhar os teus pensamentos com os dEle. Confiar nessas verdades e não nos nossos, nos nossos próprios pensamentos a nosso respeito faz com que o próprio Deus vá endireitando o nosso caminho, nos levando às verdades que ainda temos que conhecer sobre Ele e sobre nós. Outro versículo que eu gostaria de deixar, uh, outros três versículos, na verdade, estão em Filipenses 3. O primeiro deles está em Filipenses 3,16, que diz Prossigamos na medida da perfeição que já atingimos. Não se lamenta por ainda não ser o que você espera ou não se sentir ser o que a palavra diz que você é. Nós não somos movidos por sentimentos, nós somos movidos pela fé. A gente tem que crer. A palavra diz que pro agora já é perfeito, porque o que temos agora, seja o tamanho da nossa fé, foi Deus que nos deu. E é, enxergando que o que temos já é perfeito, é que, é que a gente consegue fazer pequenas coisas com grande amor. E isso tem muito valor para Deus. E é isso que ele espera de nós, que tenhamos um coração de Jesus no dia a dia, na nossa rotina, não para grandes obras apenas. Paulo também nos diz em Filipenses, eu mesmo não penso que já alcancei, mas sigo para o alvo, me esquecendo do que ficou para trás. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que o que temos para o agora basta, para avançar não para parar de conhecer o Pai. É o suficiente que precisamos para dar o próximo passo em direção ao coração do Senhor. Olhe um pouco antes. Filipenses 3,15 diz, e se em alguma coisa pensais de outro modo, Deus também vos revelará isso. Aquilo que o Senhor precisa, que nós saibamos, Ele vai nos revelar. Basta a gente confiar no que Ele já disse e ficar firme. E por último, está em Hebreus 4, 4 a 16. Está no final, porque é o mais importante e é o que dá sentido a tudo isso. Hebreus 4, 14 a 16 diz o seguinte. Portanto... Sendo um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que entrou no céu, mantenhamos com firmeza nossa declaração pública de fé, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Mas alguém que a nossa semelhança foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Agora, o 16, e isso é para nós, portanto... Aproximemos-nos com confiança do trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos graça a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Algumas traduções dizem sermos ajudados no momento oportuno. Esse processo de estar tão perto de Deus para conhecer o que ele pensa a nosso respeito seria impossível se Jesus não tivesse morrido. Jesus conquistou isso para mim e para você. Toma posse do teu valor, do valor do sacrifício de Jesus na cruz e te coloca com sinceridade na presença do Pai, confiante de que o próprio Deus, através do Espírito Santo, nos ajudará no momento oportuno a avançar e a entrar em novos níveis de relacionamento com o nosso Pai. Confia que Ele vai te alinhar em todo o tempo. Porque, como a Betina, a nossa irmã aqui na igreja, falou há alguns dois estudos atrás, não existe sentido na vida longe do Pai. É Ele que diz quem somos, é Ele que diz para que viemos. No teu casamento, no teu trabalho, com os teus filhos e amigos, em todas as áreas, o Senhor vai te guiar fazer com que tu veja o teu papel e valor diante de cada uma dessas áreas. E a gente precisa entrar nesse processo. E aqui eu vou finalizar, porque no começo eu disse que o que aconteceu com a psicóloga me fez querer falar sobre identidade. E falar para ela, ou... Oh, Pensar a respeito disso, ah não, agora eu não sou mais assim, foi muito fácil. Eu me senti uma super crente, muito firme na verdade do Senhor. E três dias depois, eu fui convidada para participar desse estudo e eu fiquei muito nervosa. Me bateu uma insegurança gigante. A gente tem a base, a gente tem a expectativa que é Jesus. Mas será que a gente tem as atitudes alinhadas à identidade que temos recebido do Senhor? E é maravilhoso como Deus nos trata. Ele nos dá a oportunidade da gente sair da repetição da palavra para entrarmos na aplicação dela como verdade na nossa vida. Basta que a gente o conheça cada dia mais e entenda a forma com que Ele fala com a gente. No meu nervosismo, eu podia ter come começado a buscar versículos para me convencer de que eu era capaz. Porque eu respondia no telefone, sim, eu vou participar. E para o meu marido, eu olhava com uma cara de pavor, dizendo, eu não vou conseguir. Mas nem eu estava tão nervosa que nem os versículos me vinham à mente. Então eu fui tomar um banho, e ali mesmo eu recorri ao meu ajudador. E pedi para ele que Ele me desse paz se aquilo vinha do coração dEle. E o Espírito Santo não mudou o que eu estava sentindo. Eu continuei com aquele nervoso que, às vezes, dá uma tremedeira na gente por dentro. Pode isso. O Deus que me conhece sabia que eu queria que aquilo parasse no meu corpo, eu não queria me sentir nervosa, e Ele não mudou meu sentimento. Mas Ele mudou o meu pensamento. No mesmo instante que eu pedi paz, no mesmo instante que eu pedi paz, Ele me foi trazendo a memória o que eu havia dito para aquela psicóloga três dias antes. Era como se o pai dissesse, eu estou te dando oportunidade de viver a tua nova identidade, em novidade de vida, onde tu prova e vê que eu sou bom. É isso que a Bíblia diz, provai e vede que o Senhor é bom. Repetir palavras como um mantra não basta. É quando a gente diz sim, que experimentamos a bondade de Deus e assim as nossas raízes vão ficando mais fundas e a nossa fé vai crescendo é provai e vede e não saiba e vede ou diga e vede que o Senhor é bom provai atitudes alinhadas irmãos que se você puder lembrar de uma coisa você lembre disso lembre disso que antes do Senhor Jesus nos dizer, ide, ele disse, vinde. Vá até Jesus, diariamente, com toda a tua ansiedade, do jeito que tu está, conhecendo muito ou pouco a respeito da verdade do Pai sobre você. Não importa, o, o Senhor te espera como tu estás. Entrega para Ele o teu melhor, porque a gente quer entregar para o Senhor o nosso melhor. Mas Ele está perto dos de coração quebrantado. Entrega para Ele o teu pior. Entrega teu coração e tudo que tu sente falta. Fala onde estão os teus vazios. Diz que tu quer trocar as tuas dúvidas pela certeza dEle. E os teus pensamentos serão guardados em Cristo Jesus. Irmãos, passa tempo com Deus. Não é na igreja, uma, duas ou três vezes na semana. É em todo o tempo. É no secreto, é no orar e sem cessar. Amém? Para finalizar, eu gostaria de fazer uma oração para a gente agradecer ao Senhor pelo amor e pela bondade dEle. Pai amado, obrigada, Senhor, por derramar sobre nós amor que às vezes a gente ainda nem conhece Amor que é maior do que a gente pode entender. Mas eu sei, Senhor, e eu confio que Tu nos levará a conhecermos cada vez mais quem somos em Ti e como Tu nos enxerga. Pai, tudo aquilo que está longe do caráter de Jesus, deixa que os nossos olhos enxerguem e nos ensina a tratar essas coisas, Senhor. E tudo aquilo que o Senhor enxerga em nós nos revela, Pai. A Tua Palavra já nos revela tantas coisas que Tu vês sobre nós, mas, Pai, eu peço, nos ajuda a nos firmar nessas verdades para que o Senhor possa nos levar a novos níveis, onde o Senhor fala diretamente aos nossos corações sobre cada um de nós. Pai, eu Te amo e eu Te agradeço. No nome de Jesus. Amém.